Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, olá você, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma semana, mais um programa, mais um jornal, espaço, opa, perdão, jornal da TV SB Notícias. Daqui a pouco sim, o um espaço aberto, né Davi? É, você é véspera de feriado, calma Araújo. Então vem junto com a gente, é um espaço para você aqui participar junto com a gente nesse dia 14 né, de novembro Vou colocar aqui o WhatsApp do nosso, do nosso povo Isso, ó, 997824426, tá bom? Tá aí, ó Isso, já tô aqui vendo você, enviando mensagens Se inscreva aqui no canal da TV SB Notícias Clique no gostei e ative o sininho, tá bom? Então, é isso aí, ó Vamos em frente, que atrás tá cheio de gente E a Cem assim, hein, aqui, da saúde de Santa Bárbara 2 Como que estão aí os... Andamentos é, dessa SEI que foi instaurada é, na Câmara de Vereadores aqui de Santa Bárbara do Oeste em relação àquele caso é, do, do, do jovem Daniel, né, que teve a sua perna amputada, o caso da Cross também, situações aí envolvendo a saúde de Santa Bárbara do Oeste. Bom, com algumas respostas aí meio que, né, sabe, algumas respostas ainda incompletas, a SEI vai decidir. Né? Ela vai decidir, não, já decidiu, convocar a secretária Lucimeire Rocha para esclarecimentos e também o próprio é, munícipe, o Daniel Alwan Santana, que teria sofrido negligência durante a inscrição na CRO, Central de Regulação de Ofertas né, de Serviços da Saúde. Então agora tem... Essa situação ainda está se desenrolando, essa situação. Olha, os vereadores aí que fazem membro dessa SEI, né? Estão aí aparecendo na sua tela. Espero que isso realmente seja é, esclarecido, né? Feriadão, hein? É, muita gente já viajou no final de semana. Mas muita gente tá pegando hoje, né? As estradas e centenas, milhares de brasileiros estão aí já. É, aproveitando esse final de semana prolongado Feriadão gostoso amanhã Dia da Proclamação da República né Amanhã dia 15 de novembro E você que vai viajar Boa viagem Cuidado aí nas estradas hein? Velocidade vai com calma Mais de 4 milhões de veículos Deve deixar a capital paulista Pelas principais rodovias Neste feriado E também aqui no interior de São Paulo Viu? É isso aí, ó, desse total cerca de 2 milhões e 900 mil utilizarão a malha concedida é, da nova rota, né, que, que dá acesso né, ao litoral Então é isso aí, aproveitar realmente aí, né, a, a, a, esse feriadão aí que vai estar propício, hein né? O pessoal que foi para o litoral vai, com certeza, vai fazer um sol daquele, né e o bispo da diocese aqui de Piracicaba vai fazer algumas transferências né, de padres aqui da nossa região que fazem né, parte da diocese de Piracicaba. E aqui em Santa Bárbara do Oeste nós vamos ter a transferência de um apenas, né, um padre apenas, do é, Genildo, é isso? Do, da paróquia Santo Antônio, né? Então as, as, né, as transições já vão começar, essas transferências em toda a nossa região que compreende a Diocese de Piracicaba. E o Dom Devair Araújo da Fonseca já anunciou, então, né? o, o pároco é, aqui da Rua Cariris, São Francisco II, da Paróquia Santo Antônio, o Padre do Neves dos Reis, vai para a Paróquia São Francisco de Piracicaba. Aí, é, quem vai assumir aqui é o Padre Ricardo, não é isso? No dia 14 de fevereiro do ano que vem, tá? Olha a ponte que interliga Cosmópolis, interditada, hein? Atenção, atenção, hein? Atenção você aí, ó, os motoristas. Olha aí, põe imagens pra gente aí. A ponte já tá interditada, é isso? Já tá interditada. Essa ponte que interliga as cidades vizinhas aqui, a Cosmópolis, hein? Ela corre o risco de desabamento, viu? Então, olha, essa ponte que interliga as rodovias Anhanguera e Zeferino Vaz... Precisou ser interditada emergencialmente né, na, na, na semana passada, quinta-feira, devido aos riscos de desabamento. Olha aí o buraco, o tamanho do buraco, hein, meu povo? Previsão é que as obras de recuperação durem até seis meses, né? Porque se. E, e eles falam seis meses, mas pode ocorrer mais, né? Mais dias aí, mais meses. Viu o que aconteceu aqui em Santa Bárbara, próxima rodoviária, o caminhão bateu na ponte, quase um ano para já ia fazer aniversário, já ia acender o bolo, né? Acender o bolo, acender a vela do bolo. Mas é isso aí, ó. Cuidado, hein, tá? Essa parte aí, ó, da, da ponte de Cosmópolis está interditada. Cuidado, motoristas! Acabou? Zé Fini, então tá bom, obrigado viu meu povo Obrigado a você que está acompanhando aqui o nosso Jornal da TV SB Notícias Amanhã é feriado, tudo de bom para você no feriado Curta aí o seu feriado com a família E na quarta-feira a gente volta aqui com o Jornal da TV SB Notícias Porque mexeu com você, mexeu comigo Tchau meu povo